E aí galera, tudo beleza com vocês? Então, estamos aqui agora na, na última parte, galera, de de de, de Death Nossa, eu guerrei demais aqui agora. Nossa, outra dificuldade pra falar. Na última parte de de of... Death Craft. Oh, meu Deus do céu. E no último episódio nós conseguimos sair lá do Nether. aquele lugar horrível, fedorento, cheio de zombie pigmas. E agora nós estamos é, indo pra fora, né? Nessa última parte aqui, espero que dessa vez não venha dar nada de errado, né, e que a gente consiga ir sem nenhum problema, é, fugir, né, terminar a campanha também, né, porque essa última parte aqui, galera, pega pra zoar mesmo, viu, velho, a última parte aqui é tensa, velho, é tensa, tá com um zumbi logo aqui, ó, ah, não teve. Eu vou correr logo, que eu não quero estar despertando um zumbi, não. Ele não que tá dentro aqui, ó. Tá fora. Tchau. Menor que acionar esse. esse rádio. Hello? é assim que funciona essa bagaça aqui. Ó né? cara. Tá lerdo, mano. Vou pegar essa arma. Vou deixar essa arma aqui. Opa. Não. Peraí, peraí, peraí, peraí. Poxa, velho, não queria que essa não ficasse aqui, cara, jogado. Eu queria que eu ficasse mais perto ali, mas tudo bem. Vou tocar de novo aqui. Opa, tem um tarma. Aqui. Maravilha. Então, corta um ela pra cá. Beleza, tá aqui no meio, né, O que eu só queria. Tem que ficar aqui, né, esperando, né? Caramba, stop, shooting me! tá cara, frente, cara. Lá, ah! levar tiro, vai levar tiro, velho. lá, lá, lá! Daê, daê, daê, daê. Aí, carregar. Vamos que Cara, que delícia, Que delícia. Meu Deus! Caralho, caralho, caralho, caralho. mano. O que eu mandando? Filho da mãe. O Repera, espera, recarrega, recarrega. Daqui a tá pouco tem mais. demora muito ali o, o, o tanque também, galera. E aí o bicho pega, viu? Tchau. Reloading. Cadê o tanque? Eu sei que o tanque vai vir daqui a pouco. Ele já veio. Opa, cadê, cadê, cadê a arma? Não, porra. Aqui, ó. É melhor correr daqui, viu? Eu não quero ficar aqui quando ele aparecer. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ei lá. Toma. Toma. Aí, velho. Ah, mas ele já era. Wait up, I'm healing vamos vamos vamos vamos, vamos. Uh, mais um vídeo que eu vou ficar aqui fora eu vou ficar lá dentro não porque vai ser mais emocionante também ficar aqui fora <risos> olha ele chegando vai olha lá galera bom Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu. aí, dá cobertura. Vai. cobertura. Vai. Opa, opa. Fight! Fight! Fight! Fight! Fight! Eu não Isso que pariu, velho! Corre, corre, corre! Vai fora! Eu não vou velho! caralho tá, de Deus Reloading. Go on up, girl. Cara que da hora, velho. apertar esse essa bala aqui, cara. Que louco, cara. recuperar essa arma, viu, velho, porque ela é muito pelona. Será que tem como subir lá cima? Ah. Ela correu. Que maravilha! Jesus H. Christ, side. Foi mal. Reloading. Foi mal. Não me engano, o barco já chegando. Isso! Tô levando, beleza? Jonquem! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Tem que tomar no bala, hoje Rápido, rápido, rápido, rápido! Isso, isso, isso! Oi galera, boa galera! Tô demorando tanto pra mim, velho. Da puta, estou na frente. Ah, finalmente, galera. Esse é o final de Death Craft, galera. Death Craft, tudo errado. Ah, tudo bem. E se você gostou, deixa aí o like aí, galera, e divulga a playlist que eu fiz sobre sobre essa, essa minissérie, beleza? E é isso aí galera, Eu vou ficando por aqui mesmo. Agradeço a todos que deram um like, né? Todos que, que me ajudaram aí a divulgar, né? Vocês são fodas. E nos vemos nos próximos vídeos, galera. E até mais. Fui!